Fala pessoal, tudo bem? Sejam aí muito bem-vindos a este vídeo. É, a razão de eu estar aqui gravando este vídeo é por dois motivos. O primeiro motivo é para poder estar é, indicando e falando um pouco sobre este produto, o Golden Vigor, E também o segundo motivo é para poder estar alertando as pessoas a respeito deste produto, se você tem interesse em adquirir. É, se você chegou a esse vídeo ou você está pesquisando, querendo saber mais sobre o Golden Vigor, ou está pesquisando ou procurando algum, é, algum suplemento, algo que te auxilie, te ajude aí né, na parte sexual. Não sei se você está precisando, provavelmente se você está nesse vídeo, pode estar aí né pesquisando algo para poder te ajudar. E por isso eu estou gravando esse vídeo, pessoal, para poder estar aqui recomendando o Golden Vigor, que de fato ele é muito bom. Se você tem dúvidas sobre este produto, se ele vai resolver o seu problema, se ele vai te ajudar, se ele vai te auxiliar, ele vai de fato te auxiliar com toda certeza. Eu vi é, um vídeo né, no YouTube de uma pessoa falando, foi aonde eu conheci né, o Golden Vigor, e ali nos comentários havia muitas pessoas com dúvidas né, a respeito deste produto: se funciona ou não, porque a gente tem que ter essa preocupação verdadeiramente porque hoje existe muitas propagandas aí né enganosa muitos produtos que são oferecidos que na realidade não atendem né a nossa necessidade e não resolvem nada então a gente acaba jogando nosso dinheiro fora então aí onde eu conheci esse Golden Vigor eu fui ver se ele for bom mesmo eu vou gravar um vídeo para poder estar de uma certa forma ajudando as pessoas que estão precisando também que estão pesquisando que estão em busca né, de algo para poder auxiliar e de fato gente esse Golden Vigor ele atende de o que é prometido que ele promete ele cumpre então, por isso eu estou aqui gravando esse vídeo peço até desculpa por ser um vídeo bem simples básico né eu consegui aqui arrumar um aplicativo que consiga que eu consiga gravar a tela do meu computador para mostrar pelo menos para vocês o site oficial do fabricante, para vocês estarem vendo né, mais informações, porque eu vi muitas pessoas comentando ali no, no vídeo do rapaz que estava falando sobre o Golden Vigor, e muitas dúvidas que as pessoas estavam tendo ali, eu entrei no site, eu pesquisei, achei o site oficial do fabricante, e no próprio site do fabricante eles dão ali, né, tiram todas as dúvidas, tem muitas respostas que eles dão aqui já, de algumas dúvidas, de algumas perguntas que eu tive. Então no próprio site eu tirei muita dúvida. Então por isso que eu resolvi gravar e mostrar para vocês qual é o site oficial do fabricante do Golden Vigor. E por mais que seja aqui um vídeo bem simples, né, mas eu acredito que vai servir para vocês, vai ajudar vocês. Então, estou aqui ó, na tela do meu computador com o site deles aberto. E aqui no site já diz ó, muito mais disposição física, mental e sexual. O que, que o Golden Vigor oferece? Eles diz aqui, ó, aumenta naturalmente a produção da, do testosterona, concentração do libido sexual, contém vitaminas e minerais para uma vida sexual mais saudável, contém niacina e cafeína, com, é, alivia alívio do estresse, muito mais exposição física e sexual, além de baixar o colesterol e melhorar a saúde no todo. Então, são esses efeitos, esses benefícios. E esse Golden Vigor, ele serve tanto para nós homens, como também para as mulheres, para as nossas esposas, porque chega uma altura né, da, da idade do nosso relacionamento que, a gente acaba perdendo libido, acaba perdendo né, a disposição sexual. E se isso está acontecendo com você, olha, eu recomendo esse Golden Vigor, porque vai te ajudar, vai resolver também o seu problema, vai ajudar você também. E vai te dar mais disposição, tanto para você, como também para a sua parceira, ou para a sua mulher. E eu vou estar dando uma passeada aqui no site oficial deles, é, eu só não vou ler tudo que está aqui, pessoal, para não ficar muito longo esse vídeo, porque a minha intenção não é gravar um vídeo longo. E para facilitar para vocês, o que eu vou fazer? Eu, como eu já pesquisei, eu já achei o site oficial do fabricante, eu vou deixar esse site aqui abaixo na descrição desse vídeo. Aí eu peço para vocês entrarem e ali você pode estar lendo com mais calma, Todas as informações sobre o Golden Vigor, tudo aquilo que eles falam a respeito do produto está aqui ó, no próprio site deles. Eles dizem aqui, ó, o Golden Vigor tem uma fórmula avançada 100% natural que age de forma rápida e eficaz. Aí falam aqui a questão de alguns benefícios, onde eu já li algum deles ali em cima, né? Quando eu mostrei, disposição sexual, anti-estresse, aqui dilatador, funciona como um vaso dilatador baixa colesterol, melhora a saúde do seu sistema nervoso. Então, são todos esses benefícios que você pode estar lendo é, com mais calma entrando aí no site. Também é, tem aqui esse vídeo, né, dessa moça aqui falando sobre o Golden Vigor. Eu, se eu não me engano, eu acho, que eu, já até, eu acho que eu já até vi uma propaganda desse produto aqui na televisão. É, então, ele é um produto aí que está sendo bem... É, falado estão falando muito bem dele por isso que eu estou aqui também né resolvi ser uma dessas pessoas que fala acerca do Golden Vigor porque aquilo que serve para mim aquilo que serve para os outros vai servir também para você que está aí né assistindo esse vídeo e de repente está precisando é ter mais exposição aí sexual principalmente que não é, pode ser o, o seu caso também como o meu então aqui eu decido agora por uma melhora por melhor melhor qualidade de vida e tem aqui essas especificações e o que eu quero chamar a sua a sua atenção é isso aqui o produto seguro e aprovado pela Anvisa foi isso aqui que me deu segurança por ser um produto aprovado que eles dizem que é o Golden em vigor é certificado pela Anvisa e está de acordo com todas as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária órgão do Ministério da Saúde que regula os produtos e por ser um produto regularizado, né, liberado pela Anvisa, então, sinal que é um produto que funciona e que tem aí né, todo a, a, o seu certificado garantido. Então, aqui quem aprovou, quem comprou usa e aprovou, aqui tem alguns depoimentos, aqui o que diz a mídia, aqui é a garantia de resultados ou seu dinheiro de volta. Eles dão um desafio de 90 dias, você usando o Golden Vigor, Vamos, Deixa eu ler aqui para você entender. Eu, garantimos os resultados do Gold Vigor. Prova disso que devolvemos o seu dinheiro se o produto não atender as expectativas. Você terá até 90 dias após a compra para solicitar a devolução. Então acredito que não vai ser o nosso caso, porque isso aqui está atendendo muito as minhas expectativas e acredito que também vai atender a sua. Por isso que ele já deu aqui 90 dias, um prazo bem longo, né? porque sabe que o produto é bom. Aí aonde é você vai comprar? Se você tem dúvida aí saber onde compra o Golden Vigor, está aqui ó: existem essas opções. Escolha a melhor oferta para você. Existe aqui ó: o kit 1, o kit 5, leva kit, 5 kits e o, ou 3 kits. O mais vendido aqui é esse aqui ó: é o de 5 meses de tratamento. E foi até bom ter lido essa palavra aqui. Pessoal, isso aqui não é um remédio, não é um remédio como. Do, por exemplo, você vai querer ter um efeito imediato. Tomou um comprimido, já vai querer que tenha um efeito. Não é um remédio. Por exemplo, quando você está com alguma dor, uma dor de cabeça, você toma um remédio, uma dipirona, e automaticamente, demora poucos minutos, a dor já some, já tira a dor. Só que o Golden Vigor ele não é um medicamento, ele é um suplemento. E para você ter resultado satisfatório, você tem que fazer o tratamento. Mas fazer bem feito, não adianta você é, não ter, é, qual é a palavra que eu posso usar aqui, não ter uma vida organizada, não se organizar e até mesmo dentro do tratamento fazer as coisas de qualquer jeito, não vai resolver, não vai ser, surtir efeito nenhum. Então por isso eu te é, te dou essa orientação aí, né apesar de eu não ser nenhum médico, nenhum especialista na área, mas é o que eles dizem aqui de fato, é um tratamento, tem aqui ó, o kit 1 é um tratamento de um mês você pode estar experimentando o valor dele é de 197 você pode parcelar aqui ó, em 12 vezes eles parcelam em 12 vezes de 19,78 bem barato né menos, menos de uma pizza e aqui tem o, o, não tem nenhum desconto agora já esse aqui ó, com 5 kits você vai ganhar 60% de desconto o valor vai... De 985 para 499 à vista. Ou se você quiser experimentar, fazer um tratamento de 3 meses, que esse aqui, ó, que é o mais vendido, na realidade, né? Eu tinha falado esse aqui, mas na realidade esse aqui é o mais vendido. Eu falo, na realidade, esse aqui é o tratamento ideal, né? Acho que eu troquei, inverti aqui. Esse é o tratamento ideal. O mais vendido é esse aqui, ó. Acredito porque as pessoas querem experimentar, né, fazer um tratamento aqui para ver se é bom ou não. E neste aqui eles dão 50% de desconto, ó. de 591 vai para 399. Então se nós formos somar ó, 197 é, 3 três vezes, né, 3 vezes 197 vai dar bem mais do que 399. Então é, vale a pena esse aqui, ó, 50% de desconto. Se você quiser adquirir só vir nesse botãozinho amarelo, ó, comprar agora. E aí aqui, aproveita a promoção por tempo limitado. Pode acontecer, pessoal, que quando vocês entrarem nesse site, não sei até quando vai estar esse vídeo, é, de estarem aqui com um, um desconto maior, de estar tendo uma oferta melhor aqui, tá bom? Então tem aqui, ó, compra, comprar Gold Gold pela internet é seguro. Então eles estão aqui. E outra coisa que eu quero chamar sua atenção, ó, que nem as perguntas frequentes, que tem muitas pessoas que têm dúvida, né, e ali ouvindo vi no comentário que eu falei no início, né, do vídeo onde eu conheci o Golden Vigor, muitas perguntas, muitos comentários ali acerca do produto, e quando eu entrei no site, eles respondem aqui, ó, muitas perguntas, o que é o Golden Vigor? Aí você é só clicar no nome aqui, já abre, ó, Golden Vigor, saúde sexual para o casal. É um suplemento, como eu disse, ó, não é um remédio, é um suplemento vitamínico mineral em cápsulas composto por zinco, borro, magnésio e vitaminas B3, niacina e B6, piridoxina e B12, cionocobalimina. Nossa, eu nem vou ler isso aqui, senão você vai rir de mim aí, né? Então, vou só aqui, ó, Cia Vixe, eu nunca ouvi falar disso aqui, e selênio. Então, são esses. São, ele é feito disso aqui: são suplementos que contêm esses ingredientes aí. Como deve usar? Aí eu vi uma pergunta: como que eu uso? Tem alguma contraindicação? Então, basta você clicar aqui em cima, ó, já vai abrir: ó, ingerir uma cápsula ao dia, preferentemente 30 minutos antes da, da refeição principal. Então, você pode estar entrando no site, como eu falei, eu vou deixar aí abaixo, e você vai poder estar vendo todas essas informações. E agora, qual que é o alerta, pessoal? Como eu falei né, no início do vídeo, que o motivo de eu estar gravando esse vídeo é para poder dar falar sobre dois motivos. O primeiro motivo é para poder recomendar o Gol Vigor, que ele funciona, ele é muito bom. E o segundo motivo é para poder alertar as pessoas. Por ele ser um produto bom, que está sendo bastante procurado, a demanda dele é muito grande, o que está acontecendo, gente? estão falsificando o Golden Vigor, estão manipulando ele, estão vendendo aí o falsificado, o pirateado, vamos dizer assim, né? Então por isso que eu estou gravando esse vídeo para poder alertar vocês. Porque eles estão utilizando aqui do nome, colocando o rótulo, mas os componentes, os ingredientes não são os mesmos. Então por isso aí não vai resolver. E eles mesmo falam aqui, ó, Golden Vigor é vendido na farmácia, no mercado livre. Vamos abrir aqui, ó, não. A venda é exclusivamente feita por nosso site oficial, que é esse site que eu estou mostrando para vocês aí. O Golden Vigor não é vendido em nenhum outro lugar, como eles dizem aqui, ó. A venda do Golden Vigor só pode ser realizada através do site oficial. Evite falsificações e risco. Não adquire produtos sem procedência e qualidade garantida. Às vezes as pessoas não leem isso aqui, ó. Elas vai, só vai ali nas informações em cima e esquece de ler por ser umas letrinhas pequenas, mas a recomendação que eles estão dando aqui, ó, não nos responsabilizamos por compras realizadas em outros sites. Está terminamente proibida a venda do Golden Vigor no mercado livre, americano, submarino, Shoptime, entre outros. Então, olha, ele não é vendido. Pode acontecer de você procurar lá no mercado livre, você vai achar, mas com um valor bem mais barato. Mas é o falsificado, é aquele ditado, barato acaba saindo o então é melhor você comprar, pagar um pouco mais, pelo menos você compra o produto certo, o produto original e que vai atender a sua necessidade e vai resolver o seu problema. Tá bom, pessoal? Então basicamente é isso aí, espero que tenha gostado do vídeo, das orientações, das dicas e dessa recomendação, tá? E se você quer adquirir o Golden Vigor, eu vou deixar aqui o site oficial do fabricante abaixo aí na descrição do vídeo, tá bom? Muito obrigado pela atenção, tchau, tchau!